Aqueles anos do meu tempo de criança, momentos de alegria em que eu trago na lembrança. Lembro da minha casinha de barro e de sapé, da égua baia e a cigana e do meu irmão José. Pai falou tantas coisas para mim, mas aquilo que ficou foi tudo que eu aprendi. Meu filho, tenha cuidado, o mundo é enganador, não perca tempo na vida, se transforme num cantor. Vive nesta terra abençoada, plantando mais esperança do seu jeito solidário. Eu nasci em Antônio João, que foi um grande soldado, mas de quem me lembro agora é de um filho abençoado. Minha terra é doados, gente hospitaleira, hoje faço minha história cantando. Do... De hospitaleira, hoje faço minha história, cantando tudo que fiz, tudo guardo na memória para mim viver feliz. A vida ser melhor e na direção do povo e agora luta e chora. Não terei medo de nada, nem do ontem, nem do agora. Abro aqui o meu sorriso para as minhas mães e Senhor.